Hoje a bolsa brasileira até que começou de otimista Com a notícia de ontem da nova mínima histórica da taxa selic mas infelizmente terminou o dia mais uma vez de lado, graças à volta das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que voltaram a trocar farpas e ameaças nesta quinta-feira. Mas o que acabou sendo notícia mesmo hoje, foi mais uma disparada do dólar, que subiu mais de 1% e voltou a ser negociado acima dos R$ reais e centavos. Bom, e um dos motivos que explicam essa nova desvalorização do real frente ao dólar é justamente a queda da taxa básica de juros do país, a Selic. Afinal de contas, com a tendência de juros cada vez mais baixas no Brasil, os investidores estrangeiros que se utilizam da estratégia de pegar dinheiro emprestado lá fora a juros mais baixos para aplicar esse capital aqui onde os juros são mais altos, não estão tendo mais o mesmo lucro que tinham antes. A boa notícia é que a saída desse tipo de investidor no Brasil, poderá abrir espaço para que investidores que realmente estejam interessados em colocar dinheiro nas empresas brasileiras apareçam. Para isso, basta o governo parar de queimar o nosso filme gratuitamente lá fora e fazer as reformas necessárias. Para amanhã, é bom ficar de olho na possível publicação dos dados de arrecadação federal e também nos dados de registro de empregos com carteira assinada de agosto, que devem sair às 10h30 da manhã. E lá fora, o Fed deve dar mais pistas a respeito do futuro das taxas de juros nos Estados Unidos. Então, fiquem ligados!